Eu tive que me tornar outra coisa. Eu fiz o sacrifício final, o que ajudou a gerar um universo totalmente novo. Agora meus amigos e família terão que seguir em frente sem mim. E apesar de ter me tornado um espectro, existe uma parte de mim que sempre estará viva. O Arqueiro Verde. Arqueiro Verde.